O AgroLink está aqui no estande da e Ferguson, no Show Rural 2017. Eu tenho o prazer de conversar com o Leonel Oliveira, que é gerente de vendas da Massey, para justamente conhecer um pouco melhor esses lançamentos que a Massey está trazendo aqui para o evento. Bom dia. Esse ano nós trouxemos para a feira é, alguns lançamentos. Vou começar pelas nossas colheitadeiras, é, atendendo a legislação, é, que a gente chama o Marum, que é o controle de emissão de gases na atmosfera. Então, toda a legislação ela passa a valer a partir do dia 1 de janeiro de 2017. Então, todas as nossas colheitadeiras estão equipadas com os motores eletrônicos, motores produzidos pela ACO mesmo, o motor CISO, atendendo a legislação. Também o nosso pulverizador, o 9130 Plus, estamos trazendo com, é, com essa novidade, com o motor... É, com controle de emissão de poluentes. E, vamos dizer assim, o carro-chefe, o lançamento, a menina do, dos olhos da feira, é a série 6700, com três modelos, 6.711, 115 CV, 6.712, 125, e 6.713, 135 CV, que é, é o nosso trator com câmbio automático. É o Power Shift, que a gente chama, é o único da categoria, com o câmbio 16 por 16 velocidades, 16 à frente, 16 a ré, que ele é 100% automático. Né? Então vai ali, determina a primeira marcha e a última, a décima sexta, vamos dizer, e ele automaticamente dentro do grupo e fora do grupo, o agricultor sabe o que eu estou dizendo, né? o que, é que significa dentro do grupo, ele tem quatro grupos de marcha, ele vai fazer a mudança automática, é o único da categoria, produção nacional. O ano passado ele ganhou o trator do ano e a gente está trazendo agora né, produção nacional 100% automático. Então a gente diria que o, o xodó da feira, né, o lançamento, o, o trator onde grande atenção dos produtores, eles vêm aqui, ele, ele, inclusive na feira ele está posicionado sobre um cavalete, que a gente pode, o agricultor pode... E ali simular a operação. Excelente. E tudo isso, é não só questão de conforto, mas também ganho de produtividade, né, Leonel? É, o grande, o, o momento né, que nós vivemos, vamos dizer, momento mundial, é a busca da otimização dos recursos. Né? Cada vez mais nós precisamos fazer, mais com menos. Então a gente traz um equipamento inteligente, que a gente chama, ele... Porque o, o ser humano não consegue ter a precisão de um equipamento desse. Porque a hora que ele sentir que ele precisa trocar a marcha, ele vai trocar. Né? A percepção humana não consegue atingir esse nível de perfeição. Isso aí o que, é que vai trazer? Vai trazer uma performance melhor. Ou seja, ele vai gastar menos combustível, ele vai ter um rendimento maior por hectare. E essa é a busca. A busca de fazer mais com menos. E, lógico, lá no final das contas é o rendimento do agricultor né, que vai possibilitar outros investimentos nesse sentido. A tecnologia vem para ajudar, vem para nos ajudar, vem para facilitar a nossa vida e trazer mais ganhos. Muito bom, muito obrigado por trazer essas inovações aqui para a feira e pelo contato com a Agrolink. É, a preocupação, e eu posso dizer que é uma preocupação geral, mas eu falo pela nossa marca, a nossa preocupação é essa atender a necessidade do homem do campo, trazer uma solução. Né? A gente tem toda uma gama de produtos, a gente está focando no lançamento, que os outros já são conhecidos, a gente sabe da audiência do Agrolink, né? então não vamos ficar falando, repetindo eh, o que a gente já vem falando ao longo das feiras, mas essa é a nossa preocupação, trazer uma solução para o agricultor. O agricultor entrou no nosso stand, entrou na marca Massa e Férvios, ele vai ter uma, uma solução para o seu negócio. Excelente, obrigado.